Para você que é adolescente, jovem ou adulto, está chegando o Ená 2021, a maior prova de conhecimento doutrinário do Brasil. Você não pode perder essa oportunidade de conhecer o remanescente. Faça sua inscrição agora mesmo no site enar.org.br ou com o diretor de jovens da sua igreja. Você tem até o dia 15 de novembro para fazer a sua inscrição. Então corre lá, garanta a sua vaga e eu espero você dia 5 de dezembro para a prova. E 2021, vem com a gente!